Oi leões, eu tenho certeza que você parou nesse canal porque as camisas tie-dye estão em alta, fazendo a cabeça da galera fashionista que ama looks diferenciados e autênticos. Fica tranquila que hoje você vai aprender a fazer uma tie-dye no modelo degradê. É muito fácil, muito simples. Se liga que você vai aprender a fazer facinho. Antes de começar, eu sou Paula Tavares e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Você vai precisar da tinta e alguns materiais. Você também pode acessar o vídeo aqui em cima, onde tem falando sobre os materiais que você vai precisar. Vamos começar então a tinta. É a sua escolha. Eu estou usando aqui uma tinta da Acrylex, número 107, com maravilha. Vou deixar na descrição as cores que eu estou usando. Eu vou usar 100ml de água para três tampinhas de álcool. Depois eu vou pegar metade da tinta e, e diluir juntamente com essa água com álcool. Para não deixar assim, misture bastante a sua tinta. Eu coloco em um pote de vidro. E agito bastante esse frasquinho Eu vou fazer isso com todas as tintas que eu for usar Você também vai fazer a mesma coisa Aqui eu uso duas tonalidades O verde e o rosa A tinta é a sua escolha Vou colocar no frasquinho do pulo do gato. Você que é novo só vai entender o porquê eu estou falando assim se assistir o primeiro vídeo dessa série tie-dye. Acesse o card acima e você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Vamos preparar a camisa para receber a técnica que vamos aprender hoje. Aconselho você a usar uma luva, caso contrário, sua mão vai ficar toda pintada. A minha tá assim porque eu já fiz outras tie-dye para mais vídeos que eu vou já já postar para vocês aqui. Com a sua camisa úmida, junte o tecido como se estivesse fazendo uma dobradura de sanfona para essas dobras ficar certinha. Logo depois, comece a amarrar com um elástico dando três voltas para prender essa camisa. Faça essa amarração de voltas por quatro vezes. Me diz, esse vídeo tá sendo explicativo? Você tá recebendo uma orientação de forma clara? Tá. Me ajude então assistindo ele completo, deixando seu like, seu comentário. Assim o meu trabalho vai poder chegar para outras pessoas. Vamos agora àquela etapa que dá um medo e um frio na barriga. Aplicar tinta. Com certeza você fica pensando, ai meu Deus, e se eu perder a minha camisa? Será que vai dar certo? Calma, calma. Quero te dizer primeiro, fica ligadinho, todos os sábados eu vou postar um vídeo de tie-dye com muitas novidades para você perder esse medo. Fica atenta! Vamos colocar a nossa peça já amarrada em cima da grade e aplicar a tinta. Comece pelas pontas, com a cor que você vai preferir usar. Eu vou começar pelo rosa e depois vou aplicar o verde. Vá fazendo isso devagarzinho para que a tinta não ultrapasse não o elástico, que é a marcação do próximo espaço para outra cor de tinta. Deixe bem molhadinho essa parte do tecido. Agora, vire a sua camisa para o outro lado e comece também a aplicar a tinta. Faça isso até acabar a sua tinta, tá bom? A gente vai aguardar 72 horas, meninas. Eu sei que a ansiedade é grande, mas não mexa na sua tie-dye, porque isso vai atrapalhar o processo da... Penetração da tinta, da mistura, das tonalidades ali, tá certo? Após 72 horas, vamos tirar esse elástico, é muita ansiedade. Olha como tá lindo! Tenho certeza que a é de vocês tá perfeita. Manda foto pra mim, não se esquece de ir no Instagram, Paula Tavares Oficial. Lá tem vários conteúdos de tie-dye, de customização, de costura desse universo, tá certo? E até o próximo vídeo de tie dye Beijos!